E rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje Eu tô aqui com o Christian <risos> Ele não gosta de colete, rapaziada Ele odeia colete eu, eu, eu chamo ele lá na janela de casa que a gente é vizinho Eu balanço o colete A gente até... Cada escada. A perna, tá Inventa grip. <risos> é rapaziada, no vídeo de hoje A <risos> gente tá aqui em, que, pra trazer um vídeo que eu, sempre quis, que eu sempre quis gravar, inclusive eu e mais dois amigos meus, a gente já tentou gravar esse vídeo. Aí a luz do cemitério acabou. Ah, como que fala? Não, é apagou a luz, tá ligado? Só que era um cara que tava dentro do cemitério. Aí ele tava indo embora do cemitério de noite e apagou, tá ligado? E rapaziada, é. Nossa, tá começando a chuviscar, feio. Eu deixei meu celular lá. Deixei o cor da chuva lá em casa. Mas, ah, rapaziada, ó, a gente já tá aqui em frente ao cemitério. Hoje a gente vai contar a história de terror no cemitério, tá ligado? Oh, o portão tá aberto. Delícia, né? Vamos acender a luz? Mas não ia entrar. Não, a gente não ia entrar mesmo, só que a gente entrou. Caraca, que susto. Olha ah, essa aranha. O que, Viva Neve? Não vem aqui, nem no desfiado. Do... Que... Ah, viu, Vanessa? esse Tranguejinho é aranha, pô. Tranguejinho de mato. Ah. Vamos embora o quê? Tem o que? Para de graça, <risos> filho. Esse <que risos> neném é louco, filho. Como é que Vambora. Rapaziada, sabe o que é foda aqui no cemitério? Tipo, a gente não tá desrespeitando, tá ligado? Primeiramente. A gente tá vindo aqui, ó. Tamo só com a lanterna. Mas a gente.. O que dá medo. É ter gente na maldade. Ô, Cris, tá medroso, hein? Tô, é ter gente na maldade, tá ligado? Por exemplo, se tiver um cara do bem aqui... Mas o que, que, que um cara do bem tá fazendo no cemitério essa hora? Mas... É, então, se só estiver gravando pro YouTube, né? Tô brincando, tem mais coisas. Mas não sei, tá ligado? Porque, por exemplo, um cara, vê, um cara vê nós dois aqui. Uma pessoa vê nós dois aqui. Vai assustar, né? De colete, vai achar que é é... Software... Caraca, olha a igreja, ficou bonito. tá aberta, vamos, vamos, o Cristo tá com medo, relaxa Cristo, vamos, o que? Meu Deus, velho, isso tá aqui... nossa que susto, achei que era alguém ali. Oh, já dá, não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Não sei se a lanterna tá fraca, mano. Dá outra lanterna é, aí. Não, as duas são ruins, né? Então Essas dá, dá outra. Pior, eu sei. Eu eu vou usar, só que eu vou usar as duas, né? Essa é tá fora. Pega essa. Sim, essa. Ô, Cristian, mas você consegue enxergar? Eu tô duas... Eu tô conseguindo enxergar sem lanterna. Só preciso gravar pra eles, tá ligado? Eu tô com a lanterna pra eles e. Ah, aqui, você não pensa nos seus inscritos? Eu por acaso tenho inscrito? Ah, é nosso. É, é nosso, hein. A partir do momento tá participando com nós, tá? Gente, não acredito eu que essas pessoas que ficam falando que eu vou gravar história de assombração, ele leva o seu cemitério. Cristian, eu falei pra você que nós ia gravar contando histórias de terror que aconteceu com a gente. Sim, sim, sim. No cemitério, agora você veio, hein? Não, contei é mentira para você. Vamos embora. Vamos contar aqui. Vamos, Cristian? Olha aqui, vamos entrar na igrejinha ali. Não tem nada no chão, Cristian. Não é bicho. Rapaziada, pode ter gente aqui, tá ligado? Porque o cemitério é aberto, né, Cris? Tem alguém aí? Oh, é assim que... Cristian, para de graça, feio. Um momento assim, você tá querendo? Tem alguém aí? A gente é do bem, não tá querendo fazer nada de mal. Pode ter alguém dormindo aqui, sei lá, vem, vem. é? eu vou entrar aqui se tiver alguém, dá uma paulada em você. Se... Vem aqui, Cris, vem comigo. Rapaziada, o Christian tá muito medroso, hein? Tá... O que, que aconteceu com você? O quê? que aconteceu com você? O nível de medroso Vamos, vamos, vamos. Nós vamos gravar aqui as histórias de terror. Vamos posicionar. Rapaziada, a gente tá aqui... Nossa, é morro ruim é quando você tá colete com o pé, né? Quando... É horrível essa colete. <risos> Vou tirar o colete aqui pra contar a história. Graçadinho. Né? Pra... Você fez eu subir, passou ah. vergonha pra tá rua, fora... Rapaziada, vamos tirar o Tira aí Ah, sai aqui. Vai logo, tira aí. Rapaziada, ó, eu vou come... começar a contar a minha história. que aconteceu nessa igrejinha aqui. Tava eu e minha prima. a gente veio no cemitério porque na época a gente gravava vídeo ainda. Pro... Só Agora que... não grava mais. Grava... Não, gravava pro Google+, era um aplicativo que nem sei se tem hoje. Tá ligado? Nossa, nós assistia Ítalo Matheus. Aí nós gravava coisa de terror que também. Que Só que aí nós veio no cemitério. Aí a gente tava dentro da igrejinha. Ô, oh, se subir bicho ideia. no colete. Ô, ah. oh, gente, tá cheio de bicho aqui. Você não viu um bizorro ali com o que Aquele tamanho de um rato. É mesmo, não coelho. Olha que vamos prestar atenção no vídeo agora. Rapaziada, e parecia que tem alguém correndo em volta da igrejinha, tá ligado? A gente olhava pela, por essas janelas ali, ó. abaixo o cabeção, Cris. <risos> parecia que tinha alguém correndo em volta da igrejinha. A gente começou a cantar música de igreja, mano. Sei lá, a, louca, a gente tava desesperado, velho. Olha o tamanho do bisou, velho, que susto. E nesse dia, a gente saiu... A gente ficou um tempão dentro dessa igrejinha. E depois a gente desceu essa escada aqui, tá ligado, ó. Só que a gente desceu devagarzinho, assim, ó. Não, é, a minha prima desceu, só, assim, Bem devagarzinho, assim, ó. Eu vou falar pra ela comentar nesse vídeo. e vou só o comentário dela pra vocês verem. É, eu, eu, Ela desceu assim bem devagarzinho com medo E eu desci fuzilado, filho Larguei ela pra trás Porque eu tava morrendo de medo Rapaziada, essa foi uma das minhas histórias Eu tenho mais duas pra contar E agora é o Chris Eu vou contar dele Eu coloquei esse ângulo melhor pra Ficar lá atrás, tá ligado? Pra vocês verem que é o cemitério senão não tem gente que comenta que Na igreja tá gravando na, na rua Na corte das prefeituras, certo? A história que eu tenho Não é nem mim, muito mim com o Renato tá eu rezo bastante, para essas coisas. O Renan tava tá vindo. Ele tava passando de bicicleta. É, de. É. Eu rezo bastante. Você acha que eu ia vir sozinho que o cemitério não era dessa? Não, eu também. Você acha que eu iria vir? Não sei que deu ideia. Convidei, né, rapaziada? Ô, oh, burro, mas Ufa, tem um besouro que... ali. Vai, vai, vai. Conta a história, senão vai ficar 60 minutos. Vou ver aqui. É, é muito barulho no cemitério, É muito barulho. Olha lá. É sombra, vai. Conta a história, e rapaziada, é... agora é a história do Christian, só que eu vou contar também que ele não quer contar, mas aconteceu comigo, tá, eu nunca comigo queira, com ele, eu consigo... a, gente, apagou, a gente tava juntos, tá ligado, a gente tava andando de bike, aí a gente passou perto de um eucali... é, é eucalipto, tá? não, é. Eu não quero... é eucalipto, é é pinhão bagulho, não, tem do lado, mas é eucalipto que é, uma árvore lá que arranjou, foi... assim. Quanto fala? Rangeu. É, esses bagulho. Rangiu. Aí.. Eu falei, eu falei. No momento, a gente tinha uma casinha, eu tinha uma cruzinha de acidente, tá ligado? Quando acontece acidente na estrada. E quando a gente passou do lado. É... Eu falei, eu falei, esse lugar assombrado, porque eu tinha acabado de escutar o barulho, né? Eu falei, esse lugar meio assombrado, tem uma casinha de acidente ali. Aí a luz do celular apagou. Pra quem não sabe, é o, o celular meu e dele, quando a, a gente acalha acende a lanterna. E se ficar um tempo bom... Motorola é, me patrocina. E se ficar um tempinho bom, é, apaga, tá ligado? E foi apagar justo depois que o Cris falou, esse lugar assombrado, caso coisa lá. Ele falou isso, a lanterna do celular apagou, a e... corrente da bike dele soltou, rapaziada. E nisso, a gente, eu, a gente dá risada Porque, tá ligado quando acontece igual a coisa de SUS Com vocês, vocês dá risada na adrenalina Quando aconteceu isso, é uma rua totalmente escura parceiro, Você não vê uma luzinha assim Só lá no fundo, tá ligado? Aí eu rachando de dar risada Do Chris, ficando pra trás É, o Renan saiu correndo Saiu pedalando de bicicleta E eu Eu nem desci, eu fui carregando até Carregando até o lugar que tinha luz Era outra, aquela vez, né? Era outra bicicleta, tá ligado? E eu vou contar a minha última história, rapaziada, era? que esse vídeo tava grande. Eu acho que era amarela mesmo. Nossa. É nova? É. Era nova. Agora tô pensando, era nova. Era Caraca, mais, olha aquilo, aquela luz, parça. Tá e a luz fica piscando, rapaziada. Olha aqui, rapaziada. É Minha última história. Um dia, uma história bem suave, assim, mais suave. Eu entrei no meu quarto. ocorre é isso? Pô? Eu entrei no meu quarto, a gente ia gravar um vídeo aqui nesse lugar que a gente tava contando a história de terror. Eu e mais dois amigos. E, nesse, e eu entrei no quarto, eu mandei mensagem pros caras, eu mexi no celular um pouco. Quando eu tava indo gravar, a porta tava trancada, e eu não tinha trancado, E a chave tava lá de dentro do quarto, tá ligado? Aí, eu, aí na minha cabeça veio, será que é pra mim não ir? Só que eu acabei indo, aí como eu pensei, será que é pra mim não ir? Aí eu fiquei com medo, tá ligado? Mas isso é uma história mais suave. Mas eu tenho mais história, tenho uma história aqui da hora pra contar. Então, quantos likes nesse vídeo? Não, Sabe se bater Deus. mil likes... A gente vai lá na lenda do lobisomem e conta história de terror lá. Você? E eu e você. Eu não se bater, se bater mil like a gente gra... Se bater mil likes, a gente grava a parte 2, rapaziada. Então é isso. Os está tá aqui. Para de plantar a lanterna na minha cara, rapaz. Não, tá aparecendo ah, não tem problema. Mas é isso, rapaziada. Vamos embora, porque já. Tá bom. E. Tamo junto.